Você já deve ter se perguntado alguma vez na vida o que fazer com pilhas e baterias usadas. É uma pergunta importante. Pilhas e baterias têm metal pesado, uma substância perigosa que requer atenção e cuidado na hora do descarte. Por ano, no Brasil, são fabricadas, em média, 800 milhões de pilhas comuns e alcalinas. Normalmente, são jogadas fora no lixo doméstico. Quando o assunto é telefone e celular... Já somos 120 milhões de usuários que precisamos de bateria para fazer o aparelho funcionar. Quando descarta o celular, a bateria velha vai junto no lixo doméstico. 1 bilhão e duzentos milhões de pilhas circulam por ano no Brasil. 800 milhões são produzidos aqui mesmo. O resto é material contrabandeado e não atende às especificações da legislação. resolução do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, estabelece como regra que as pilhas e baterias com baixas concentrações de metais pesados podem ser descartadas junto com o lixo doméstico, desde que o lixo seja levado para aterros sanitários. O problema é que a maioria absoluta das cidades brasileiras não possui aterros sanitários e descartam pilhas e baterias em vazadouros clandestinos. Falta informação, falta, falta divulgação. Só para você ter uma ideia, em São Paulo são consumidas anualmente 4.750 toneladas em São Paulo. Sem contar as importadas, as piratas, as contrabandeadas, as baterias e tudo mais. Né? A falta de informação é um problema nacional. Sem orientação, muita gente guarda pilhas e baterias em casa. O diretor da ONG Antena Verde, Roberto Zicardi, faz isso há 20 anos. Nunca joguei uma pilha fora depois disso, depois que eu comecei a guardar. Então eu comecei a juntar pilhas e quando eu entrei na Antena Verde, eu coloquei um pote de coleta de pilhas no estacionamento do nosso prédio. E a campanha teve uma adesão imediata fantástica. Eu, em uma semana, peguei acho que uns 200 quilos de pilhas. E a coisa começou a caminhar e, em função das pessoas que usavam o estacionamento do edifício, começaram a levar essa campanha para outros lugares, clubes, escolas, uh, alguns estabelecimentos comerciais. E eu fui pegando pilha, eu fui pegando pilha, sem me preocupar com a quantidade de pilha que eu pegava. E tô aí pegando pilha. É em Suzano, na região metropolitana de São Paulo, que foi instalada a única recicladora licenciada de pilhas e baterias do Brasil. Algumas poucas empresas enviam para cá seus resíduos. O material é separado logo na chegada. É um processo caro. Quanto custa esse processo de reciclagem de pilhas comuns e alcalinas como a gente está vendo agora? Olha, hoje nós cobramos R$ 990 reais na tonelada para estar reprocessando essas pilhas de bateria. Porque não dá para um, ter uma unidade de negócio que faça somente esse tipo de atividade. Hoje o que mantém a fábrica são resíduos industriais de processo de produção. Então, quando tiver uma quantidade razoável que dê para manter um processo contínuo, aí sim esse custo seria outro. 900 reais por tonelada nem toda empresa está disposta a pagar. Qual é a vantagem? A vantagem é que ela garante que esses produtos não está indo para a natureza e causando dano. Então ela prefere pagar para fazer a sua parte socioambiental é, da maneira correta. Então hoje só é caro por causa, é, pela concentração, por ser uma pequena quantidade por mês só a ser reciclada. Aqui é tudo que contém dentro da pilha, que tem os inertes, os metais e os produtos químicos. Não pode botar a mão aqui? Claro que não. Ela está de forma aqui, totalmente, de forma que contamina. Então agora ela vai para o um reator químico, que trabalha fechado. O reator prepara o pó de pilha para a última etapa do processo de reciclagem. Depois de dissolvido no reator, o pó de pilha é trazido para esse forno. aqui acontece um momento importante do processo de reciclagem, porque o metal pesado deixa de ser problema aqui. Sim, é, depois da reação química ele é queimado nesse forno a 1.300 graus e a partir desse processo de calcinação, essa queima, o metal, o, todo o metal se torna de forma insolúvel, já não se dissolve mais em ácido. Então ele deixa de ser tão danoso quanto estava antes. E os gases que saem aqui para cima, o que, que acontece? São levados a lavadores de gases, trocadores de calor, onde a gente faz medições periódicas de tudo que estamos emitindo para a atmosfera. Uhum. Esse é o resultado final do processo de reciclagem de pilhas e baterias. Qual é o nome desse pó preto aqui? São óxidos, esse é um óxido metálico, que ele é utilizado para fabricar corantes para pisos cerâmicos, vidros, tintas e refratários. Qual é a escala, normalmente, em média, que vocês têm de produção desse material através do processo de reciclagem? Por mês aí a gente consegue fazer 300 quilos, 150 quilos, dependendo do lote que nós recebemos. E esse material nós vendemos no mercado interno e quando utilizado com as baterias industriais, que é um que vem em maior quantidade, nós exportamos para Japão, Inglaterra e Dinamarca. Ainda há muito que se fazer no Brasil para que se assegure a destinação correta das pilhas e das baterias.